bem vindo ao canal revertendo impotência masculina meu nome é paulo cardoso e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma planta que combate as maiores causas da impotência sexual masculina fique até o final e você verá onde ela atua como consumir e o que esperar desse remédio natural para melhorar sua saúde e aumentar suas ereções mas antes eu quero te pedir para curtir comentar compartilhar além de ativar o sininho das notificações Assim, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Para ter uma ereção, vários órgãos e tecidos precisam funcionar em harmonia. Nem sempre os médicos conseguem definir exatamente qual é o percentual de participação de cada estrutura envolvida. A impotência sexual está relacionada a diversas doenças e tratar a disfunção envolve obrigatoriamente a descoberta de sua causa. Veja agora as principais delas. São elas doenças hormonais, diabetes, queda de testosterona, problemas endócrinos, doenças neurológicas, lesões na medula, mal de Alzheimer e Parkinson. Doenças vasculares que entopem as veias e são causadas por hipertensão arterial e aterosclerose. Consumo excessivo de medicamentos que pode ser devido a controlar as doenças acima. Alcoolismo e tabagismo. Distúrbios psicológicos que também podem ter sido causados por alguns desses fatores acima. Cirurgias pélvicas, doença de peronier ou fibrose dos corpos cavernosos. Mas para nossa sorte, estudos comprovam que essa planta, a qual você aprenderá a utilizar mais à frente neste vídeo, é rica em nutrientes. 100 gramas dela tem a mesma quantidade de cálcio de 1,5 um litro e meio de leite, a mesma quantidade de ferro de 1 um kg de espinafre, a mesma quantidade de vitamina A de 1,3 um kg de cenoura, a mesma quantidade de potássio de 4 bananas percebeu o poder dessa planta e não para por aí a planta também é rica em vitaminas do complexo b e tem propriedades antioxidantes segundo alguns estudos científicos a planta pode ser utilizada para diversas situações mas eu vou listar aqui apenas os principais benefícios que interessam a nós homens e o primeiro benefício é prevenir a diabetes, pois possui propriedades que ajudam a regular o estresse oxidativo, o que reduz os níveis de açúcar no sangue, protegendo as células. Protege o coração também, pois evita a absorção de colesterol no intestino e a formação de placas de gordura nas artérias, diminuindo assim o risco de doenças cardiovasculares. Continuando os benefícios, ela ajuda a regular a pressão arterial, já que melhora a circulação sanguínea por causa do seu efeito vasodilatador. Auxilia na perda de peso, pois possui fibras e proteínas que ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Previne e combate a anemia, já que suas folhas possuem grande quantidade de ferro. 150 105 miligramas por cada 100 gramas de folha favorecendo a formação de glóbulos vermelhos mais benefícios antes da receita ela aumenta as defesas do organismo pois é constituída por substâncias como vitamina c polifenóis e beta caroteno que reforçam o sistema imune possui efeito analgésico e anti-inflamatório devido à presença de isotiacinatos quercetina e ácido clorogênico. Essas substâncias ajudam a diminuir o processo inflamatório, aliviando-se os sintomas de reumatismo e inflamação da próstata, por exemplo. Ajuda a tratar as hemorroidas, pois possui efeito vasodilatador, estimulando a circulação sanguínea. Das oito principais causas da impotência, ela ajuda a eliminar cinco, que são as doenças hormonais, como a diabetes, as doenças vasculares, que é conhecida também como hipertensão arterial e aterosclerose, são essas que entopem as veias. O consumo excessivo de medicamentos, ela ajuda a combater, porque ele pode ter sido usado esses medicamentos para controlar as doenças acima distúrbios psicológicos que também podem ter sido causados por algum desses fatores. Bom, alcoolismo e tabagismo fica por sua conta. Então, vistos os benefícios, vamos à receita. O nome científico da planta é moringa oleifera e geralmente a sua parte mais utilizada é a folha. O chá de moringa é a forma mais utilizada de consumo, pois é rápido e fácil de fazer e pode ser consumido a qualquer momento do dia. Ingredientes 250 ml de água 10 gramas ou uma colher de sopa de folhas de moringa Modo de preparo Para fazer o chá de moringa, basta acrescentar as folhas de moringa em água fervente. Tapar e deixar repousar por cerca de 5 minutos. Em seguida, coer coar e beber pelo menos duas xícaras de chá por dia. Mas atenção, o uso dessa planta não deve ser mais longo do que duas a três semanas. Depois disso, faça uma pausa de 5 dias. O consumo da moringa pode resultar em alguns efeitos colaterais, como por exemplo, náuseas, vômitos e diarreia. Em 2019, a Anvisa proibiu a venda de qualquer produto contendo essa planta, exatamente pela falta de estudos que demonstrem as doses eficazes e a segurança da planta para a saúde. Apesar de todos os estudos e advertências da Anvisa que tenta barrar o consumo da moringa em cápsulas, o consumo da folha através do chá que foi passado aqui tem se mostrado altamente benéfico para combater as causas da impotência. Além do chá benéfico, tem outros truques que você pode aprender a respeito de ereção e combate à impotência. Para te explicar melhor tudo isso, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. O link leva para um vídeo que mostra um novo e revolucionário método para ter ereções potentes o mais breve possível. Vai te ajudar a desvendar todos os pilares da ereção e as maneiras comprovadas para combater impotência sexual masculina. É o mesmo método que já beneficiou milhares de homens